E aí, todos bem? Graças a Deus Seja aí muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Certo? Estou aqui para trazer uma dica muito legal para vocês hein? Como vocês podem ver, estou trocando de roda no hortelã Apareceu uma oportunidade, peguei essas rodinhas aí Elas são tala 8, então eu resolvi gravar o vídeo por quê? Porque muita gente me pergunta isso no meu direct, certo? Essa é mais uma prova que a gente lê todos os comentários Fechou? Então o que que acontece? Como ela tá lá 8 e esse carro não foi feito nada no paralama O paralama dele tá original ainda Não foi aberto, não foi nada Vou tentar fazer ela encaixar Tentar não, ela vai encaixar, porque eu tenho certeza Certo? Então eu vou mostrar pra vocês todos os trâmites que dá pra ser feito Pra encaixar uma hora num carro Certo? Vamos lá, vou mostrar pra vocês Então aqui ó, vou mostrar pra vocês como, o tanto que a roda tá saindo pra fora ó, tá vendo? Eu acho muito bonito o estilo a roda sai pra fora, o pessoal coloca os fenders, não sei o que Mas eu não, ó segurança ali ó, afia nas garras hein, e eu não gosto Então eu vou mostrar pra vocês aqui ó, aqui dentro, o que, que vocês vão fazer? Primeira coisa que você tem que fazer é tirar a medida. Quantos centímetro tem para pegar lá no, no no na torre do amortecedor, ó. Aqui no caso tem 3 centímetros na traseira. A dianteira não saiu muito não, ó. Tá vendo, ó? Ela tá quase rente ao paralama, ó. Mas vai ter que tirar um pouquinho do offset. Aí aqui a gente tem 2 centímetros e meio. Até pegar lá no paralama, ó. 2 cm e meio. É que não vai dar para pegar legalzinho aqui. Mas tem dois cm e meio. Agora eu vou fazer o quê? Vou tirar a roda dali. Vou levar para fazer o offset. Offset, vocês vão entender o que que é para quem não sabe. Nesse caso, só tirando o offset vai dar pra encaixar a roda ali. Mas tem casos que dá pra tirar de ponta de eixo. Vou mostrar tudinho pra vocês, depois que, que voltar lá da, do, do offset. Aí eu explico tudo que dá pra fazer pra você fazer a roda e encaixar ali. Fechou? É nóis, segura. Essa tá pronta, hein? Ó, foi tirado aqui o offset, ó, 0,5 mm E tem a medida certa para tirar, viu? Não pode tirar muito não, porque senão aqui fica muito fraco. Ó, não, não, não, não. ó vou deixar o ato deles aí pra vocês, tá? quem precisar fazer o trampo. Vou chamar os meninos que aqui é direto na fonte. Porque se você levar numa loja de roda. Eles cobram um pouco mais caro E eles trazem aqui para fazer, entendeu? Então se você vem fazer direto na ponte Sai bem mais barato Dá uma pesquisada aí pra vocês verem na, na loja de vocês Depois vocês chamam eles no AXE Pra vocês verem a diferença de preço Isso aqui não tá bom da serra Em São Paulo Pessoal que é fora de São Paulo Não vai ter muito o que fazer, meu querido for de São Paulo Tá bom da serra, atrás É perto do shopping Tá bom Terminar a fazer aqui, chegar em casa Eu mostro pra vocês como é que ficou entendeu? Ó, já trouxe a roda de volta Vou mostrar pra vocês aqui Umas outras coisas que dá pra fazer Pra fazer a roda encaixar Certo? Ó, por exemplo Que nem aquela roda É uma roda tala 8 Se for uma roda muito gigantesca A gente pode tirar aqui, ó Tem a ponta de eixo aqui, ó Cadê? Aqui, ó Dá pra tirar uma beira aqui na ponta de eixo só que tem que ver se não vai bater aqui na torre Dá pra deslocar essa torre mais pra lá Dá pra cortar aqui, ó E inverter ela, ela vai mais pra lá Aí tem que ver se não vai bater aqui Aí tem que tirar a borda da roda Aquela capinha que tem na roda, tá ligado? Então essa é umas dequinha. Ó, essa ponta de dá pra tirar quase a metade aqui Eu já tirei Na frente O que, que dá pra fazer na frente? Na frente dá pra tirar do cubo o cubo aqui, ó Só que daí você tem que arrancar, desmontar o cubo Vai ter que trocar rolamento, essas coisas Isso pra que se for roda gigantesca, hein Tem que tomar cuidado para não pegar aqui, ó Aqui, ó, dá pra cortar um pedaço aqui, ó Todo mundo corta, principalmente roda 17 Dá pra cortar um pedaço aqui, ó Dá pra desbastar isso aqui um pouco, ó Não dá pra desbastar muito, senão fica fraco Mas dá pra cortar aqui, ó, um pedacinho Que a roda sempre pega aqui Certo? Então essa é umas diquinha Agora eu vou montar a a roda no lugar pra ver se é isso mesmo. Fechou? Segura. Você quer que eu fique aqui ou aí? Fica aí? Agora é diretor aqui. De, de Aqui tá bom? Aí tá bom. Então é isso aí pessoal. Levanta mais aqui ó. Valoriza mais o meu rosto. Isso. Obrigado. Finalizando aqui o nosso grande vídeo do... Do... Offset. Certo? Vou mostrar pra vocês aqui tudo que, que, que foi feito. Vem cá amor. Ó. Vou mostrar do lado de lá, como é que ficou, por quê? Porque o nosso piso aqui é torto, certo? Então esse lado aqui, ele, ele representa que tá um pouco mais para fora, mas eu vou mostrar lá. Vem cá. Hum, muita tecnologia. É. Mostra bem daqui assim, ó. Nossa, tá bem sujo o carro, né? Ah, não, isso aí é assim mesmo, não vou mostrar de terra. Ó, tá vendo como ficou? Olha, ficou bem para dentro, né? Tá vendo, ó? Vai lá atrás agora, mostra de trás. Vem mostrar direitinho de baixo. Sabe que dá pra pegar lá atrás? Dá. dá. Daqui não dá, ó. Daqui tá pegando. Mostra lá atrás lá agora. Olha a cabeça aí. Mostra de cima, assim, ó. Pra, pra cuidar. Nossa, mas entrou bem, irmão É. Tem problema? Não? não. Não? Vem cá agora. Ó. Lembrando lembrando que esse carro não é pra andar baixo. É isso aí. Eu fiz isso porque a roda Vocês viram no começo do vídeo A roda saiu bem pra fora Vem cá agora, ó Me mostra aqui Lembrando que esse carro não é pra andar baixo Ele tá andando com o pneu 1,9550 Se fosse querer andar baixo Esse pneu não iria bem O eixo não foi puxado O eixo é original Porque eu vou andar com ele empinadinho assim, certo? Se quisesse baixar mais tem todas aquelas diquinhas lá De tirar a ponta de eixo Dá pra tirar a ponta da frente Dá pra fazer um monte de coisa Vamos aqui mostrar o seu carro agora Mike. Ah, pera aí, outra coisa Esse carro não foi rebatido para lama Nada, é original A única coisa que foi dobrada é aquela latinha aqui ó Mais coisinha, sabe? Só dobrou assim ó não, não foi rebatido, não foi feito nada É original o para lama desse carro O carro da Juliana Que eu vou mostrar ó Mostra pra eu meu Wilson, o carro da Juliana foi dobrado aquela latinha e foi rebatido, mas coisinha pouca, para não nada. zoar a pintura. Quase nada, né? Quase nada. O carro dela é tala 8,5. 8,5. E é roda 17. Para quem não acompanhou no vídeo da suspensão fixa, lá eu mostro como que é feito, por exemplo, a suspensão da frente. Tudo foi feito para esse carro. Esse carro foi tirado ponta de eixo Que foi o que eu mostrei aqui Esse carro foi tirado offset, tudo que deu Esse carro foi tirado é, Do cubo Então tudo foi feito pro carro Cada projeto é um projeto Se eu for pegar aquela roda dela Colocar nesse carro, não vai dar Tudo com segurança também, né? Lógico, Leandro. tudo com segurança Não estaria não aqui falando pra vocês se não fosse seguro E é o que a gente usa Por que que não vai dar? Porque eu teria que mudar tudo ali, fazer ponto, fazer tudo, papapá, então cada um é um projeto, certo? Pá, pá, pá, pá, mostra pá, lá pá. como é que ficou, está lá oito e meio, ó, mostra aqui, bem aqui acima, deixa eu dar uma, Não, aqui. para de me agarrar, ó, o paralama, se vocês for comparar com esse, com, onde tá? com aquele, olha lá, ó, não é nada rebatido, agora olha esse, a diferença, que é todo rebatido, ó... É. Mostra daqui. Cabe tala 9, 9,5, ó. Tá vendo a diferença? Verdade. Ó, ah, aqui vai dar pra pegar legalzinho, ó. Olha o seu paralama e olha esse paralama que é rebatido. Verdade. Ali foi rebatido bem pouquinho, certo? a diferença. Olha a diferença, ó. Ó. Tá vendo? Agora mostra lá as rodas como é que ficou. Ó. Se quisesse baixar mais, dá pra baixar mais. Vem cá, amor. Encaixa certinho o meu, Encaixa né? Certinho. Agora mostra daqui, ó. É excesso. Pra eles ver a ponta <risos> de eixo, ó. Tá Olha vendo a como a ponta de eixo. de eixo foi puxada, ó? Tá bem para trás. A roda né? centralizada, bem no meio do paralama. Agora vamos lá mostrar no meu, para ver a diferença da roda. Não foi puxada. Olha aí a diferença, ó. Olha tá a vendo? diferença. A roda tá bem para trás. Lembrando. Mostra aí agora. O mais, Lembrando. Mais lindo. De... Lembrando. Se você não sabe puxar a ponta de eixo, tem vídeo aí no canal, né amor? Tem vídeo tem no vídeo canal. Tem vídeo no canal de como puxar a ponta de eixo para centralizar a roda e tal. Correto. Esse carro aqui, por exemplo, se eu quisesse baixar, eu acho que não seria tão difícil, pelo tudo que eu já fiz nos carros, aqui só tirasse um pouquinho na ponta de eixo de trás, coisinha mínima, trocasse o pneu, colocasse um 65,50 aí. E andar arrastando no chão. É sempre bom perguntar, quando você for trocar é. de roda, qual pneu vai Tudo usar. Tudo vai dar que intenção. Quer. É isso aí. Por exemplo, aqui, ó, carro da Juliana. Aqui, tá vendo a altura que tá andando? Tá baixo embaixo. Ó, não tá... ó, vem cá. <risos> A bundinha tá mais levantada aqui. É. É o meu estilo, meu é estilo. É o estilo, o estilo de cada um, ó. Pneu traseiro, 1,9540. Por que você... o de trás tá é diferente? Me explica aí. Pneu de trás 195,40. Um, hum. O da frente 185,40. Um, é um detalhezinho que faz a diferença. É isso aí. Se eu fosse querer andar baixo, baixão, eu colocaria um pneu 165,40. 35? 165,35. É, ia ficar bem baixo. Aí ia ficar bem baixo, borda para fora e tudo e... mais. Entendeu? Estilo, pá. Por que, que eu coloquei, respondendo sua pergunta, ah, o por pneu quê? de trás? Porque a traseira anda um pouquinho levantada, um, levantada só para preencher melhor o paralama. Se não fala, ninguém repara nisso. Verdade. Não Mas ver. se eu coloco o pneu traseiro igual o dianteiro, o paralama fica aquele abertão, vai parecer que o carro está lá em cima. Verdade. Entendeu? Então é tudo questão de... Estudar o, estudar o projeto. Questão de detalhe, sabe? É coisinha bestinha que dá toda a diferença no final. É isso? É isso aí. Roda bem, é. Acesso. Quero agradecer o meu amigo Rafa, Rafa Tuffs. Rafa Tufs. E o Edilton, Chora Boy. Edilton que, que tem o, céu que o Celtinha. Tinha Top das o Galáxias. Rafa que tem um Corsão também, Top das Galáxias. Tô que bom. me passou o contato do menino aí da. Da, que a gente vai deixar pra offset, galera. Vamos deixar o contato. Tem contato aí no vídeo. Tem contato na descrição e tudo mais. Só que você pegando e levando direto no, no, no cara que faz, sai bem mais já barato. Já economiza um din-din pra economiza. levar a mulher pra sair. É, né? Exatamente. É pra fica... gastar no carro que é melhor, né? Não, não, não. É pra levar a mulher pra <risos> então sair. Então é essa a nossa intenção. Pagar um dogão. Ajudar a economizar uma verbinha. Fechou? É pois, vamos ficando por aqui, espero que tenha sido útil Nossa, mas que cara é essa? É a cara mais linda do Brasil <risos> Segundo a mim mesmo <risos> Segundo a mim mesmo Fiquem com Deus, um abraço a todos Espero que esse vídeo aí ajude Porque muita gente me pergunta isso no Instagram Verdade Então, as perguntas que são feitas lá no Instagram Bidu Garage A gente responde nos vídeos É isso não, aí não. Tamo é. junto, um beijo Beijinho Tchau. do Bidu Aí por favor, agora o mais completo.